Uma das coisas que, que tem de perigoso, se quiseres, ou, ou que pode ser mais autista, é, é o facto das pessoas não lerem. E então, a imagem realmente tem um poder enorme, tem um poder enorme, mas faz com que, é, se calhar sempre ao visto, nós também na nossa geração… Uh, nós só gostávamos uh, de rock e depois depois eram os Doors, depois eram os Led Zeppelin depois eram estes, eram aqueles e não ouvias outro, outro tipo de coisas, eu por acaso tive a sorte de ouvir mais coisas porque na minha casa ouvia só ópera e ouvia-se música clássica um, e, e isso fez com que eu abrisse um bocadinho mais a cabeça mas, uh, em termos musicais porque no resto, enfim, teve que conquistar tudo sozinha um, mas mas um, eu acho que, que, que esta pulverização uh, é boa porque tu tens vários canais onde comunicar. A maneira é como é que se comunica para atrair. Porque eu, se quiser atrair a malta que está habituada a ir, eu, como mulher do teatro e de cinema e das novelas <risos> se eu quiser se eu quiser atrair a malta dentro do meu grupo para ir ver é fácil, sei a linguagem, sei como é que faço para atrair os mais jovens um, se calhar já tenho que ir buscar alguém que saiba o que é que eles fazem, o que é que eles ouvem, o que é que, ou para onde é que eles andam. Uh, eu vejo pelos meus netos que sim, eles, eles acho que só devem estar nos, nos, no, nas Netflix, nas desbiose e noutros canais e nos Instagrams e não sei o quê. E televisão não veem, eu sei disso, não leem jornais, uh, não leem livros. Um, e, e eu acho que isso é um bocadinho por causa da pressa do, uh, há um, uma, uma grande uh, uh, como é que se diz uma grande urgência uma grande medo de não chegar a tudo é, é, é, é ver o mundo inteiro é fazer muitas viagens é ver muitas séries é, é, é, é, é comprar muita roupa é saber que existe muita coisa é muita tecnologia e muitos gadgets e muitas aplicações e não sei que não sei quê e depois não aprofundas nada realmente um, mas eu acho que são bons canais. É preciso jogo é que é preciso conhecer o, o conhecer o, o, a estrutura, o como é que se comunica uh, e, e, e acho que eu aqui há uns anos li um livro de ficção científica que falava muito nisto que que era uma cidade que era que que, que tinha já o sol já já já estava em altas temperaturas as pessoas não podiam andar na rua um, e, e estavam todas viviam todas debaixo de, de, das casas, de, de, de, de, de, à sombra, um, as ruas eram todas tapadas e tu tinhas que passar, ias passando, por exemplo, eu tinha que passar aqui por, tua, por este teu estúdio para ir chegar ao supermercado e de repente ao passar por isto eu olhava para o lado, e acho que está a acontecer um bocadinho isto, e vejo uma tribo. Uh, uma tribo no sentido, estas pessoas gostam disto, fazem isto, estão a fazer rabo uh, de não sei o que, não sei quê. o quê. Outros passam e só estão a, a ouvir metal, uh, outros passavam e, e estavam só em, em silêncio, em Budas. Uh, pronto, estou a exagerar, mas era um bocadinho isto que se passava. E se calhar nós estamos um bocadinho a caminhar para estas, uh, estas ficções científicas que estão mesmo já aqui ao, ao nosso lado. E, e há vários tratos na nossa sociedade que é, uh, continuas a ter o homem da enxada uh, e continuas a ter a, a, a mulher que, do campo que diz, eu não quero ter sequer conta bancária e tu tens que levantar como acontece a mim quando vou à aldeia e não vou levantar o dinheiro para lhe dar a ela, mas oh Helena, uh, mas uma transferência é muito mais. não um, e depois tens a alta tecnologia, portanto, isto é muito disperso. <risos> Há muita coisa aqui no meio disto tudo. Uh, portanto, a comunicação tem que ser feita a vários níveis, em vários canais, e saberes muito bem para quem é que estás a falar.